O WFN Lise hoje é um sistema que ele está é, consolidado aqui no, no, no Brasil, já em vários dos nossos clientes. É, também já temos clientes operando na América Latina, né? clientes em Chile, Colômbia, né? é, na Bolívia, no, na, no Equador, em vários é, países aqui da, da América Latina. América Central também, é, estamos aí fazendo já prospecções em, em vários países da América Central. Então, a, a adaptabilidade, a aderência do IFRS 16 até esses países, né? ela tem sido também muito muito eficiente. A gente aí com algumas é, melhorias e adaptações a gente conseguiu com que o nosso a nossa solução né fosse é consolidada né, na maioria desses países também. O Chile, por exemplo, a particularidade que ele tem lá é, na questão de, é, de, uma, de, uma, de uma variação de moeda, tal, a gente conseguiu agregar isso no produto. O agronegócio foi um setor que depois começamos a atender também com bastante eficiência, né? e sem contar os diversos clientes que nós temos no modelo de é, telecomunicações, varejo, né, é, lojas... Enfim, é, frotas, é, é, é uma gama muito grande né, de clientes sendo atendidos pelo produto.